A tropa beleza. Então a gente tá na alfa filas. Então estamos aqui divulgar a cidade aqui é para trabalhar de iFood, de entregador. O primeiro você pega a moto aqui, né? Aí vem aqui dentro. Aqui aqui é em serviço, pra vocês pegarem, atualizei e pega, beleza? Então, vou, vou mostrar a delegacia pra vocês agora. Já vai. Deixa eu marcar aqui no mapa. Tem uma delegacia aqui. Tem <coughs> De mecânica. Tem vaga para staff, vaga para facção, polícia e mecânica, beleza? Então. Bora. <risos> é, a cidade é nova. A gente vai começar... De, a gente tá, já terminamos, só que... Terminamos... A gente tá preparando as coisas ainda aqui calma aí, deixa eu... ó aqui à frente a rota batalhão Tobias D aí vai aqui né aqui atrás você atira um treinamento <risos> e ali e ali você malha faz academia e ali você pega o carro então eu tá ligado né eu não sei aqui não parece então isso não ninguém colocou ainda Acho que ali vai pegar o carro E Tem aqui a escada Não sei pra onde que vai Ó Aqui Você pega o que? Não sei que pomba é essa Aqui eu não sei o que quer também tá, e <risos> é isso, aqui também ó, é... aqui o é um negócio de aula, se pá, eu... deixa eu ver aqui, é, não tem, <risos> <risos> Tá funcionando tudo tá não, não funciona eu não sei se tá funcionando ainda então ó aqui tem um batalhão né é ainda se vocês têm polícia para assumir mecânica hospital e facção ah. Então <risos> a gente tá indo por, para o hospital, tá? Então eu, ó, no hospital vamos chegar mais rápido lá. Aqui vocês podem sumir, entendeu? <risos> Aqui você pega as coisas, aqui pega o seu carro, e aqui você pega o seu, <risos> o seu, a sua viatura do médico, tá? Aqui é simples, <coughs> tudo perfeito, tá? Então, tá tudo funcionando. Ainda a gente vai ter que arrumar mais algumas coisas. E é isso. Mostrar a loja de roupa. <coughs> Vou mostrar a loja de roupa para vocês. <coughs> Aqui tem tá uma loja de roupa, lá, ali dentro. Aqui é uma garagem. Se você. ou tropa, se você escrever music. Music, ó. Aqui você coloca mosca, tá? Aqui, ó. Aqui é a frente. Aqui é a praça, ali é o banco, se vocês é novato que que é novo no 5M, aqui é concessionária, as coisas, tá? Então, é isso. Ah, tem o Vanilla que eu vou mostrar pra vocês, ó, oh. tem duas Vanilla eu acho. A vanila aqui é a garagem para você pegar o, os carros, tá? Ixi, bugou aqui. É o vanila aqui dentro, tá? Aqui Aí, opa, aqui é só besteira aqui. Você troca de roupa, aqui eu acho que é o baú, tá? E aqui, não, o baú fica aqui, ó. Baú, tá? Por isso. E aqui você saiu por fora. Beleza? É, troca. Tem caminhão de lixo. Entendeu? Tem um monte de trabalho pra vocês fazerem. Que é chegar na cidade. Beleza? Ó. Hum. Vão ver os caminhoneiros Ô, ônibus, caminhoneiros, essas coisas. Tá? Então. Tamo aqui aqui não passa vai pan direto então vamos lá tem táxi pra vocês também um monte de coisa uhum. tá aqui é pra você trabalhar de como que é o nome Minerare... é, mineiro... pra... Pra minerar é para minerar aqui você pega o caminhão para minerar, mineração, né? Agora eu vou eu vou mostrar aqui a ônibus <coughs> essas coisas. Tá. Aí vai tá tendo vaga para todos, tipo, o que que quer, quiser ter de mecânica, ultimecânica, hospital. Se fala com os admins, tá? Fala, a gente arruma seus problemas e então... Se vocês precisarem, a gente tá aqui eu vou mostrar se tem vaga vaga ó que você pega em serviço né Aqui você pega o seu ônibus ou seu colar, tipo, acabei de pegar, né? Então, <risos> e vou mostrar o lixeiro. Mano. Eu vou fazer o tut... no próximo vídeo, vou fazer o tutorial pra vocês. Tá aqui quando você entra vocês ganhar 60 mil 60 mil tá 60 mil de normal iniciante é dinheiro você começa entrou na cidade ganha 60 mil tá dá para comprar carro moto esses, para as, essas para essas coisas e <cười> Hum, aqui ó, aqui você pega o caminhão de lixo e aqui você pega serviço mesma coisa, só que é diferente né? E vou mostrar concessionário pra vocês, quem tiver dúvida, tá? Eu vou postar hoje, no meu canal, então, tem que ser sua senhora. Estamos chegando, ó, aqui se compra seus carros, né? Ó, nosso carrinho, aqui também, ó. Aí, ó, a moto, a moto do iFood, no, no acho que eu mostrei a gente não tem, vocês vão ter que ou alugar ou comprar, tá, para trabalhar de iFood. <coughs> aí, só a ah, celular, coisa de dinheiro que eu tenho aqui também. 4 mil negócio para comprar celular é aqui, ó. Tá, é aqui que compra. Aqui você compra o celular, rádio, ó, oh. ó, rádio, essa é a rádio, a ah, frequência esse aqui é volume, esse aqui tipo, coloca, liga, ah, troca o celular, tem Uber, de motorista, tá, eu vou assinar, depois eu assino pra vocês, com que mexe tutorial tem um banque, oh, tem tinder tem tudo só ainda que não tem nada que direito né ah, hum. e né é isso hum. <coughs> Então, esse é o vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, chama seus amigos, todo mundo, e falou e fui!